Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Como começar a emagrecer mesmo depois dos 40 anos? Ai, prof, sabe? Eu já fiz 40 anos, tô parada, não tô fazendo nem exercício, eu queria emagrecer, mas... aí é tão difícil, eu nem sei por onde começar. Me ajuda, por favor! Sim, é claro que eu ajudo. E hoje eu vou te ensinar aqui como começar a emagrecer mesmo depois dos 40 anos. Vamos ser sinceros. Depois dos 40 é mais difícil emagrecer, começar a emagrecer. Principalmente se você não faz nada, nenhum exercício físico, se você se tornou sedentário. A dificuldade de emagrecer é um processo natural do envelhecimento. Menor a produção de hormônios nos faz perder massa muscular e torna o nosso metabolismo ainda mais lento. Emagrecer se torna mais difícil sim, mas ainda podemos ter resultados tão bons quanto os de 20 anos atrás. Para emagrecer depois dos 40 anos, você precisa de algumas informações. E eu vou falar hoje sobre exercício físico, alimentação, mas esses não são os principais diferenciais do emagrecimento depois dos 40 anos. Tem algo ainda que você não sabe sobre emagrecimento depois dos 40. Quanto a exercício físico, para emagrecer depois dos 40, você não pode mais usar os métodos jurássicos de emagrecimento. Caminhar no parque, passar horas na academia, não, não adianta mais você pensar em gastar calorias e queimar gordura durante o exercício físico. Para você emagrecer depois dos 40, você precisa virar a chave do metabolismo acelerado através do exercício físico. O exercício precisa ter intensidade suficiente para ativar e acelerar o seu metabolismo. Assim como eu ensino diariamente no meu Instagram. Se quiser saber mais como emagrecer, definir, mesmo depois dos 40 anos, entra lá. Você precisa de exercícios intensos, mas calma lá. Não adianta ir fazer exercício como se não houvesse amanhã. Você precisa ser respeitar seu corpo. Você precisa ir gradualmente incrementando mais intensidade. O melhor treino será respeitando as suas limitações. E pouco a pouco o exercício se tornará mais vigoroso. A alimentação precisa de um equilíbrio especial. Não adianta você fazer dietas excessivamente restritivas. Quando você faz dietas excessivamente restritivas, você deixa o seu metabolismo ainda mais lento. E naturalmente, com o tempo, você voltará a retornar todo a ganhar todo o peso perdido. Continuando o ciclo do emagrecimento falido, um escravo do efeito sanfone. Para emagrecer depois dos 40, você precisa comer menos sim. Mas você precisa ter uma alimentação saudável e com alimentos que você gosta. Você vai precisar reduzir a quantidade de açúcar e a quantidade de álcool, mas você não vai precisar parar com eles. Afinal, é uma transformação de estilo de vida que você possa levar para a sua vida toda. Mas aqui segue a dica de ouro. A principal transformação tem que ser na mente. Você precisa entender que o que você fez a vida toda não funciona depois dos 40. Como eu disse anteriormente, a sua vida mudou, seus hábitos mudaram, o seu corpo mudou, o seu metabolismo mudou. Assim, as suas estratégias de emagrecimento também precisam mudar. Eu sei que você tem as suas verdades de acordo com as experiências que você já passou. Mas você precisa entender que o seu corpo mudou. Você precisa estar aberto a novas experiências. Você precisa entender que você está fazendo uma renovação de pensamento e estilo de vida. Você precisa entender que você não está fazendo algo momentâneo você está fazendo algo para a sua vida toda. Se for algo momentâneo, logo você vai recuperar o estilo de vida anterior e vai recuperar todo o peso perdido novamente. Trate isso com amor, como uma transformação para o seu bem, que você está cuidando do que você tem de mais precioso na sua vida, que é você mesmo. E através disso, você pode influenciar outras pessoas que você ama, como seus filhos, seus familiares, seus amigos. Pois emagrecer é muito mais do que perder peso. É a vida que você ganha. Fechado? Um abraço e até a próxima.